É isso que a gente decidiu fazer. Então, isso é importante por causa disso. Se isso funciona, quer falar, pode falar. Mas é funciona sim, acelera o processo de aprendizagem sim. Funciona assim, sim. Eu criei um método, sim. Dança contemporânea pode ter método, sim. Não é 100% de construção, Precisa de técnica, sim. Faz o teu. não quero dar conta da dança contemporânea. Sim. Eu faço isso aqui. Uhum. É isso, assim. Porque é, é muito importante, assim, se colocar e a gente ter uma pessoa que eu acho legal em Santa Maria. Tem uma comunidade, sabe? Forte, assim, que, que se ouve, que está junto, que faz as coisas.